What's up guys! Espero que tá tudo bem aí com vocês. Aqui nos Estados Unidos a gente tá chegando no feriado se chama Ação de Graça, ou Thanksgiving. Tenho certeza que vocês já estão sabendo sobre esse feriado. Oh my God! Quem é isso? É Joey! E uma coisa que a minha família sempre faz durante a ação de Graça antes de comer a refeição de ação de graça é falar por que somos gratos na, na nossas vidas, seja profissional ou pessoal. A gente sempre fala um de cada vez por que somos gratos na nossas vidas. Então, hoje queria compartilhar com vocês porque eu sou grato, porque eu queria agradecer vocês, Brasil e principalmente Principalmente porque eu sou grato que eu falo português. Aprendendo uma nova língua nunca é fácil. Para mim, eu, eu tinha que ir na escola todos os dias para aprender. Foi muito, muito difícil. Principalmente no começo. Mas hoje em dia eu tenho várias razões que eu sou grato por ter a oportunidade de, de aprender português. Quando eu aprendi a falar português, abriu a, a porta da sua cultura. E para mim isso mudou a minha vida. E eu tô falando sobre a minha vida pessoal porque a minha esposa, como vocês sabem, é brasileira e a família dela é brasileira então para conhecer melhor e ter os relacionamentos mais próximos ajuda muito que, que eu falo português que eu possa me comunicar com todos os membros da, da família e, é a mesma coisa com, com a minha esposa Michelle e como ela fala inglês fluentemente ela consegue falar com qualquer amigo com qualquer membro da, da minha família também isso é a primeira razão que eu sou grato que eu falo português e que que ela fala inglês mas além disso tem, tem outras razões que eu sou grato que eu falo português abriu essa porta da sua cultura brasileira que que me apaixonei eu tô falando sobre os filmes, eu tô falando sobre as músicas eu tô falando sobre o, o senso de humor que eu acho único no mundo eu conheci muitos países, muitas culturas na minha vida e o senso de humor do Brasil, a cultura do Brasil realmente é único no mundo e para mim é a melhor cultura e por isso eu fiquei, ah, nossa, agora é quase cinco anos fazendo vídeos no YouTube compartilhando as minhas experiências na cultura brasileira e também compartilhando as minhas experiências para outras pessoas, para meus amigos, para minha família então, eu, eu sou muito grato por ter essa oportunidade de, de aprender português e compartilhar as minhas experiências para as outras pessoas, para os outros gringos e também para vocês também. Com esse tema de compartilhar porque eu sou grato por ter aprendido português, queria fazer um desafio para vocês. Eu queria saber por que vocês são gratos por ter a oportunidade de aprender inglês ou por falar inglês ou se vocês ainda não falam falam inglês fluentamente, eu queria saber os seus objetivos para aprender inglês. E se vocês estão assistindo o canal faz muito tempo, vocês já sabem sobre o aplicativo Cambly. Falei várias vezes aqui no canal sobre os serviços deles. Cambly é um serviço que vai te conectar com um professor, um tutor nativo de inglês. Foi eles que me chamaram para falar sobre esse tema do vídeo de hoje. e tem uma promoção muito, muito bacana para vocês. É a maior promoção que eles já ofereceram no site deles. Até 60% de desconto para os planos, até o Black Friday, que está chegando no dia depois do ação de graça, que está chegando no final dessa semana. Então, se vocês estão querendo começar a aprender inglês, ou melhorar seu nível de inglês, e ter essas razões para ser grato para falar inglês, eu super recomendo que vocês dão uma olhada na, na promoção Eu vou deixar mais detalhes na descrição desse vídeo Mas eu estou pedindo para vocês deixarem aqui nos comentários Compartilhar comigo suas razões para ser gratos nesse dia Que, que é muito importante para os americanos e o dia seguinte que é muito importante para muitas pessoas também O Black Friday que é muito famoso hoje em dia Então eu sei que tem muitas pessoas aí que podem usar essa oportunidade com essa promoção Para melhorar seu nível de inglês ou começar a sua jornada de aprendendo inglês E agora, gente, eu queria convidar a minha esposa para falar porque ela é grata por ter aprendido inglês Então vem aqui, meu amor <risos> E aí galera! Tudo bem? Tudo. Então, por que você é grata por ter aprendido inglês? Bom, razão principal ter conhecido você. <risos> Né? Se eu não falasse inglês, a gente não teria nem conhecido, porque não daria nem pra se comunicar, nem nada, então... É verdade, é verdade. o amor da minha vida por causa do inglês, muito obrigada. Por poder me mudar para os Estados Unidos e conseguir trabalhos. Sou muito grata porque... É difícil você você não fala inglês. É, e não precisa ser perfeito no inglês. Eu não falo inglês perfeito. Você só precisa ter uma boa fluência e poder se comunicar bem. É... E sou muito grata porque eu posso... Você já comentou antes, mas eu posso me comunicar com seus amigos e com sua família Eu posso fazer parte da sua vida aqui nos Estados Unidos facilmente Faz muito diferença, né? Faz, porque quando eu vou, a gente tem almoço em família, eu não fico assim meio perdida Não tô sabendo o que tá acontecendo, eu tô sempre incluída em todas as festas é. Em todas as celebrações e vezes que a gente sai com amigos e famílias É muito bom mesmo Para mim, quando eu cheguei no Brasil, eu não, não falei, não falava português naquela época, né, é. e eu me comuniquei com as pessoas em inglês, eu tava aprendendo, mas na mesa de jantar, de jantar quando alguém fez uma piada, é. tipo, <risos> você não entende, você você sente que você tá perdendo uh, algo. É, exatamente. Né? exatamente. E Com seus amigos também, tipo, alguém vai contar uma história em português e, e eu não não tinha capacidade de de, de compreender ou uh, saber o que que era a história isso é é muito chato mas Realmente. depois de trabalhar muito porque não é fácil né não, N não nunca é fácil. é fácil mas depois de trabalhar e, e ter esse in interesse em conhecer melhor a cultura ajuda muito ajudou muito é a... Maior de todas razões, é que agora eu entendo muito mais as piadas do Friends <risos> Mas não só Friends, né? Não todos só os Friends. filmes, todos os as programas que os originais são em inglês sempre vai pedir algo na tradução. Aham, uhum, né? nossa! Como eu percebi, como se perde muito na tradução. Eles fazem muito jogo de palavra aqui nos uhum. Estados Unidos em séries de comédia. Sim. Você não entende em português. E agora, nossa, eu entendo muito mais, podendo assistir esses filmes e seriados. Eu lembro uma vez, a gente estava no cinema, né? Uhum. E passou uma piada num filme de Hollywood, né? Good Days in Washington*, não era? Acho que sim. E ela <risos> Ele falou algo que, que foi difícil entender sem conhecer muito a cultura dos Estados Unidos e conhecer muito sobre a, a língua. Sim. E eu, eu fui a única pessoa que, que deu risada re, re, no, <risos> no filme tipo no todo filme. mundo quieto e o Brian dando risada. O que que foi? Ele, ah, ele falou um negócio engraçado. <risos> É, então eu, eu sou grato que posso entender melhor essas, essas piadas e essas coisas Mas imaginam que para muitas vocês, vocês, vocês não têm maridos americanos, né? Então as razões que, que vocês são gratos para saber falar inglês são mais profissionais, né? É. Então é questão de viagem, ou não pagar mico, ou poder, né? Ah, eu finalmente consegui fazer a viagem que eu queria porque eu finalmente aprendi inglês. Sim. Né, pode ser realmente... É diferente, mas é diferente das nossas. Tem, tem várias razões né, no tem. mundo para aprender inglês, né? Sim, tem. Principalmente hoje em dia, como você fala, qualquer cidade no mundo que você vai viajar é útil saber falar inglês, né? Com certeza. Se você chegar chegar no, no Moscow e tenta falar português com as pessoas, não, não tem <risos> como, né? Olha, um em um milhão que você vai encontrar alguém lá que fale português. <risos> Ou quando você está no trabalho e vocês precisam falar com alguém de um outro país Como o Brasil tem muitas empresas que trabalham com pessoas de, dos outros países uh, Todos os amigos de vocês, de você que trabalham tipo nos bancos, nos, nas empresas eles têm que falar um pouquinho de inglês uh. para melhorar as carreiras também né Sim Seus Sim. pais Sim. também sempre tem que é. falar inglês com, com é, minha mãe sempre e meu pai bastante também também né então essas são as coisas que, que a gente são gratos e eu também pessoalmente eu sou muito grato por ter essa oportunidade como eu falei compartilhar as minhas experiências com vocês em relação ao Brasil eu conheci pessoas que eu nunca conheceria se eu não falasse português. Espero que todos vocês uh, um dia podem ter essa oportunidade de aprender inglês como eu aprendi português de novo. Mais detalhes sobre a super promoção de Black Friday uh, na descrição desse vídeo no aplicativo Cambly. Muito obrigado pela ajuda no vídeo. Claro. E espero que vocês conseguem comprar todas as coisas que vocês estão precisando no Black Friday Porque hoje em dia é um febre no Brasil Black é, Friday, né? mas é quase que uma enganação Eles sobem os preços para dar para promoção é. Aqui também, aqui, aqui também, também né? Dá é. para achar uma promoção ou outra que, que vale a pena é. Como esse Com do, a Cambly. A do Cambly é. Essa é 60%, eles não subiam os preços, galera É. Mas eu tô falando sobre, tipo, computadores ou... Tv, essas, essas coisas, ah, é. às vezes dá para achar, mas indo para uma loja, eu nunca mais vou na loja. Você Vamos fica ver. horas na fila para Esse comprar. Esse ano eu não posto uma foto nossa, gente, eu vou levar Não, eu não vou, eu não vou. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.